a gente vai começar agora a explicar como fazer a instalação de planilhas de projeto, certo? Neste exemplo a gente vai usar o livro de custeio para fazer uma mostrar como é que faz a instalação, certo? A gente vai importar o BPN, né? b vai rolar o escudo mouse até o menu proposto de crédito, certo? em proposta de crédito a gente vai clicar no link aplicativo para a elaboração de proposta a gente vai rolar o mouse até a planilha que a gente quer aí no caso aqui eu vou instalar a planilha de custeio planilha de custeio agrícola certo? É, se atentar a essas duas notas aqui né? a planilha de, conta com cerca de 2.100 orçamento de referência pela central de crédito do Banco do Nordeste contemplando as principais culturas de cada mesorregião meso e tem essa aqui que é referente a, a planilha certo ela só funciona em Excel e na plataforma 32 bits certo? e em qualquer versão a partir de 2007 examinando se eu tiver um excel o um programa do excel meu for 64 bits a planilha não vai funcionar direito vai ser crítico, correto? No meu caso aqui, eu estou com a versão 64 bits, só que a versão do Office é de 32, certo? Bom, após a gente vai baixar agora a planilha de custo agrícola, certo? Baixando, a gente vai salvar depois de salvo a gente vai extrair o arquivo né? de pasta então, direito extrair para a pasta então, direito, único né? nesse caso aqui eu estou usando utilizando eu estou utilizando o WinRAR né? você pode ter pode estar utilizando o zip então um site zip a intenção é extrair o arquivo certo? Clica aqui depois pode sair do arquivo ele criar uma pasta como pedir dentro dessa pasta vai ter o arquivo executável do programa clique em executo sim é, é bem simples é só clicar em avançar né? a primeira opção aqui é sim para a instalação é próximo é, que é o, o o leia me né programa as versões foi atualizada certo próximo ele aqui uma pasta na, na nessa nesse local disco C né, com essa mesma nomenclatura de pasta próximo tem a pasta no menu iniciar próximo cria em próximo para configurar o ar a instalação max opção termina pronto com isso a planilha de custeio já está instalada para a gente verificar que iniciar procura o don o a pasta suporte técnico projeto clica e vai direto na pasta da planilha de custeio agrega clica executa vai aguardar o, o excel abrir